E aí pessoal tranquilo, eu sou José Erlan, professor de matemática, estou é, dando as boas-vindas para você que está conhecendo aqui o canal, tá? É, eu gravei esse vídeo exatamente para mostrar é, como vai ser as nossas aulas aqui no canal, tá bom, pessoal? Estou disponibilizando aulas semanalmente para vocês, aulas novas, tá? Onde a gente vai abordar desde a matemática do ensino fundamental até a matemática do ensino superior, tá bom? Então, para matemática do ensino fundamental e médio, por exemplo, eu vou trazer para vocês é, a nossa uma, uma sequência de aulas é, tentando focar para o enem para vestibulares tá e para concursos também pessoal concursos na área militar concursos na área civil tá para vocês aí que estão se preparando para esses concursos então eu já convido você é, pensando nessa nessa troca de informações e pensando nessa troca de é, é, de conhecimentos e experiências né eu criei esse espaço aqui nesse é, é, nesse aplicativo chamado discord muito legal pessoal eu vou aqui ó é, passar a tela e vou é, mostrar para vocês ó é esse aplicativo aqui onde a gente vai discutir aqui na esquerda né é para isso vocês precisam instalar esse aplicativo no celular ou também é utilizar pela web não precisa nem ter se não quiser instalar aplicativo no celular não tem problema eu vou deixar o link a ah, na descrição desse vídeo aqui tá onde a gente aqui vai brincar Tá? Então é, é um espaço novo ainda Mas eu já estou disponibilizando aqui É gratuito, não tem custo nenhum Onde a gente vai conversar Por exemplo, começando aqui pessoal Na aba da, da esquerda vocês vão ter aqui ó, é, a área do professor, onde eu vou disponibilizar aqui alguns materiais com vocês. Por exemplo, eu já deixei alguns materiais aqui, vou semanalmente de, é, disponibilizar materiais novos aqui para vocês, tá bom? Aqui eu dou as boas-vindas. E é, o mais legal para vocês é o seguinte, ó, aqui a gente pode bater um papo é, geral sobre a matemática, tá pessoal? E depois eu é, reunir por tribos. Então aqui a gente vai ter o pessoal do cálculo, é, um, criei aqui um espaço para conversa, a biblioteca para a gente é, disponibilizar e compartilhar né, é, materiais com, com os colegas. É, aqui, esses horários marcados, só para vocês entenderem, é um horário marcado para o bate-papo online, que a gente pode bater um papo online com áudio, tá? eu também posso é, fazer uma aula aqui com vocês, onde eu vou compartilhar minha tela. Então esse Discord é muito interessante, não só para os alunos, para os professores também, caso queiram aí é, nesse processo de pandemia né, todo mundo está precisando de um espaço como esse, indico tá? e convido você vou deixar o link aí na descrição a conhecer esse espaço que vai ser muito rico, tá bom pessoal? então era isso, Eu espero que vocês tenham é, uma boa é passado aqui pelo canal. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Porque a gente vai disponibilizar muita coisa aqui, pessoal. Tá bom? Então não fique acanhado, compartilhe tá, o que você sabe, compartilhe esse link do Discord com outros colegas e vamos deixar esse espaço aqui, pessoal, extremamente rico. Deixa aqui meu muito obrigado e valeu, até mais.